Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença de acender só com C e acender com SC. Acender só com C é botar fogo, é ligar, então você pode falar: ele acendeu o isqueiro para acender o cigarro, ele acendeu o fogão para cozinhar. Já acender com SC significa subir, progredir, então você pode falar depois de muito estudo, ele ascendeu rapidamente na carreira. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês. É, não, se gostaram do vídeo, não esqueça de clicar aqui no joinha. Se inscreva no canal. É muito importante vocês se inscrevam no canal para divulgar o trabalho. E também não esqueça de clicar no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Se tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo respondendo. É isso. Um grande abraço e até a próxima.